você acha da uber bancar um carro 100% elétrico para você e eu não tô sendo sensacionalista e nem nada disso a uber declarou nessa semana que trará uma grande novidade futuramente que fará com que todos os carros sejam 100% elétricos da frota deles quer saber do que eu estou falando Assista esse vídeo até o final já senta o dedo no botão de like aqui abaixo e vem comigo Bom, se você chegou até aqui é porque você ficou bastante interessado sobre o assunto, certo? E eu prometo que eu não vou rolar nada para falar sobre ele. Inclusive, eu já vou colocar aqui na tela o print da UOL, na qual eles tiveram uma coletiva de imprensa com a Uber nessa semana e eles informaram que toda a frota será 100% elétrica até o ano de 2040. E para isso eles vão fazer um investimento milionário de 800 milhões de dólares para que os motoristas façam a transição dos seus carros usados para os seus tão sonhados carros elétricos. Porque claro, carro elétrico é questão de economia. Você que é motorista de aplicativo sabe que o nosso maior vilão dos nossos ganhos líquidos é o combustível que fica em média aí de 25 a 40% dos nossos ganhos líquidos. E um carro elétrico não gasta quase nada. Eu confesso que eu fiquei até um pouco feliz com essa notícia, porque hoje no Brasil para a gente ter um carro elétrico é uma fortuna, né? Se a Uber fazer um investimento e derem descontos aí de 30, 40% sobre o veículo elétrico, olha, meu amigo, vai ser uma grande felicidade para todos os motoristas de aplicativo, certo? Mas continuamos aqui, olha só. A empresa que no início de fevereiro informou ter 5 milhões de motoristas em todo o mundo, é motorista pra caramba, né? Disse que formou parcerias com a General Motors, que é a aliança composta pela Renault, Nissan e Mitsubishi. Ou seja, você vai ter carros da Nissan, aí já pensou Nissan Verso Elétrico, um, um Renault Quid, que nem esse aqui, elétrico. Meu, é muito bacana, vai ser muito interessante a nova opção de carros elétricos que a gente vai ter. E não é só isso, se você ter um carro elétrico, a Uber já colocou nessa terça-feira lá nos Estados Unidos, para os passageiros, uma tal opção lá de viagem ecológica, na qual chama apenas carros elétricos, ele paga um valorzinho maior e o motorista ganha até um dólar a mais e 0,50 para viagens iniciadas em certas cidades ali dos Estados Unidos que provavelmente chegará também aqui no Brasil quando a frota aumentar de carros elétricos. E aí, gostou dessa notícia? Acha mesmo que a Uber vai fazer esse investimento aqui também no Brasil? Eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia nova. E como eu disse, eu não iria enrolar nada, porque eu quero também saber a sua opinião. Beleza?